Tu és boa moça! Olha como ele está apanhado! Olha Esta barriga é está para tudo! Saímos do Rio Arado e vamos para a Cascata do Arado! Até já! E agora estamos no percurso para a Cascata do Arado. Só que vamos ficar a meio do caminho para ver ou para tentar ver ali uma nova cascata. Esperemos que seja espetacular! Estamos a meio do percurso, entre a Estrada Nacional e a Cascata do Arado, e aqui neste meio percurso que virámos aqui à direita, e vamos por aqui abaixo, vamos ver, e daqui um bocadinho... Já se houve um barulhinho. É para hoje. Foi. foi praga do colega. Já foi. Aguaste? Por isso é que não vem para aqui ninguém, que é mesmo a descer. Ai que espetáculo malta! Ai que espetáculo! E eu parece-me é que vou ver mais alguém a cair. Fabul olha que chira espetacular esta só. que espetáculo que coisa linda sempre para subir, por isso é que muita gente não conhece esta cascata. Estou mesmo para E agora estamos assim desta cascata fabulosa. E vamos para um dos miradores também mais espetaculares que aqui temos.